Uniformes de carteiros e malotes dos Correios viram artesanato por meio do projeto EcoPostal. O programa foi implantado pela empresa de Correios e Telégrafos para transformar materiais velhos que seriam queimados em uma fonte de renda para artesãos. As mãos da costureira transformam malotes, onde só cabiam cartas, em bolsas e enfeites. Em vez de lixo, artigos da moda e até brinquedos. Madeira velha vira obra de arte em miniatura. Desde 2004, os Correios selecionam entidades sem fins lucrativos para doar uniformes de carteiros e material antigo que seria descartado. A partir daí, os artesãos entram em ação. Rosilene é uma delas. Transforma as doações em trabalho para completar o orçamento da família no fim do mês. O projeto para mim foi tudo, né? porque já tem cinco anos que estou trabalhando lá com eles. Eles me ajudaram no projeto. É, por conta do projeto, eu voltei para estudar. E de lá eu tiro meus sustentos. No ano passado, o projeto beneficiou 28 instituições. Além de contribuir com o trabalho de famílias de baixa renda, a ideia dos Correios é promover a consciência ambiental. Em 2010, 15 mil malotes e 22 mil uniformes deixaram de ir para o lixo. A gente tem que ampliar a nossa participação socioambiental, ampliar a nossa responsabilidade social. Né? Os Correios, pelo peso que tem, pela importância que tem, necessita ter um compromisso ainda maior com a questão ambiental e a questão social. Quando começou, o projeto só chegava ao Paraná e a Mato Grosso do Sul. Agora já está em nove estados e no Distrito Federal. E a ideia é alcançar todo o país.